Bom dia, bom dia. Ah cara, eu queria que fosse três joguinhos suaves pra gente, mas tô assistindo que vai ter emoção hoje. Pegando, Obrigado, né? Aipado. Dormi igual um bebê mais uma vez. Você lembra da última vez que eu falei que eu dormi igual um bebê, né? dois times, a trajetória e tal, como eles chegaram pra final, então, e é tudo pra ser um jogão. Hoje eu já não quero emoção, já deu. Vai, go-handa, só um pouquinho também. Uhum. Tchau. Tá <risos> é um hein, Thibode? Tá louco. Vou guardar um pouquinho, então tirar o cuxil. Light me, lose first game. You think we lose first game? No, in the dream. Ah, so the dream. Oh. Yeah, I don't want to lose first game. This is Brazilian I never beat this Brazilian on my left. <laughs> It's really good. Really, though. looking so good, dude. Yeah. <laughs> Trust me. Okay. Eu entendo, ok? Quando nós ganhamos em 2015, foi 12.000 pessoas. Você é normal, Titi, No tempo. O quê? Não. Eu was hyped. I acho que é normal, antes do but Mas, it starts, começa, não mais. É só você manter a calma, tá ligado? Não tem muito segredo. Eu já assisti muitas finais, inclusive, presencialmente. <laughs> Eu estava lá, assistindo a plateia. muitas <laughs> finais. <laughs> <laughs> <laughs> Senão nervoso, né? Não fiquei nervoso. <laughs> então, se vocês ficarem nervosos, só respira, pensa no que vocês têm que fazer e é isso. Você vai jogar hoje ou você vai ser psicólogo? Sabe? <risos> Eu vou fazer os dois. Só que você joga igual você tá falando né? Amazing. Ah, é, tem que voltar a jogar. Hashtag melhor torcer. Eita, pô, anúncio do nada. <risos> fazer o quê? tem alguns não tem é de cara <risos> Do... Le, le, le, le. Mas acordou no palco já, tá ligado? <risos> Mas joga <já> do quê? <risos> Pega o quê? Pega o quê? <risos> Paraná, Paraná, Paraná Eu saí lá 1 da noite ontem um Cheguei eu eu sair... aqui 7 da manhã Curitiba Santa Catarina Aí, São, São Carlos na Baixada na Grande 100 dólares, 6 horas de viagem Maringá do Paraná pra ver a PEN ganhar 3x0 passe <risos> Pra Verpen é óbvio Pra pen, óbvio Hoje vai ser 3x0 bem coisa rápida 3x1, 3x1 3x1 3x1 3 vamos ficar pouco tempo aqui é Primeiro confronto do ano que eu não vou palpitar porque eu tô achando que os dois times têm seus méritos, ó, bem político falando. Então eu vou me abster dessa aí. Eu acho que vai ser 3x2 pra PEN, vamos ver. 3x2 Reverse é Sweep de novo, tá? 3x2. 2, 2 mil de 1. 3x0, 3x0. Vai ser jogaço. 5 jogos é o mínimo 6. Vamos, vamos bem. ver! Pessoal, de PEN. Tem muito bem, gente. A peça que a gente vai fazer aqui é o sexto jogador. É o caralho. Domingo eu não vou ter voz, não. É indescritível, indescritível. Pô, que prazer, velho. Né? <fazos> tá tudo bem? que prazer, vocês são os meus maiores ídolos. Obrigada. Meu, ídolo. eu, <fazos> eu, <fazos> eles daram um gostoso, velho. Eu também sou muito fofinho, velho, não tem fome. Os docinhos, docinhos. Amorzinho. O Cami tem elogiado o meu cabelo, eu sou um modelo muito bom? Tá também, muito topo, sério, Você tá da no posto, né? Não vai ser bem, né? Não vai mas precisa de uma que faz depois tu faz o Não. Pra esquentar a mão. Balançar. Um pouquinho. Você bota no bolso. Aí vai ficar quente. Não sei como, mas ele fica quente. Aqui. Ah, What? are you ready? Yeah, yeah. Are you... Ah. Uh, cacau. Dá a rubra por certo. A luva de pedreiro tá no CBL. É a rapariga do mundo, cara. Receba. <risos> o cara vai fazer draft sem café. Initz. Se ele vai dar uma de café, e cara. Tá? Senão ele não drafta Ah, uh, my life. Capem. Nicotin. Olha o Rose. você aqui. A saia não é tipo pra além, tá ligado? Aqui tá só. O moleque é forte porque a gente meu medo de salas é a gente pegar a Kalista, tá ligado? Aí é, eu tenho um pouco mais de medo. Se a gente pegar depois de pegar a eu não acho que a Lista e a Salas vão é, tipo, te Mas se eles pegarem o Kong, aí a gente é forçado a pegar a né? É, a gente vai pegar a azir, e tá ligado? Aí ele vai jogar a Kalista, aí no 3 a gente tem que pegar um sufi de tipo uma munga, assim, sei lá. Aí é muito chato, porque então, o Salas é muito força, tá ligado? E o cara tem, quase que a Kalista tá louca, pô. Kalista. Kalista. Kalista. Slow Ah, pô, o Salas é acho. But yeah. But because guys might not have really doubly into Azure. you know? It's nothing. So besides, if you think we have Azir, something. Give me confidence to everyone. Me? Yeah. <laughs> <laughs> For me, what I like to think is just like, it's the same game, you know? And they are the same. People we play against all the days. Every screen, every similar game, so. We just need to beat us, and if we play like this and Chovy Macro can't lose. <laughs> Chovy Makro? Yeah. What's fine <laughs> it's not What is not change, <laughs> man, why is Chovy Makro? Change your side. Let's go. Let's go, guys. Let's make a The circle. Vem aqui, vem aqui. aqui. aqui. aqui. Mano, nesse momento... Tipo... Todo mundo treinou que tinha que treinar, tá ligado? Então... Gameplay, todo mundo que sabe jogar. Então, o principal agora é a cabeça, tá ligado? Psicológico. Tá todo mundo muito focado e... coração e quem quer mais ganhar? Você, tipo... Vocês acham que eles querem ganhar mais do que a gente? Eu tenho certeza que não. Vocês acham que eles treinaram, se dedicaram mais do que a gente? Eu tenho certeza que não. Tá ligado? Chegou o momento de vocês, mano. Chegou o momento dessa live fazer história e eu tenho certeza que é agora. Vocês estão na melhor fase de vocês, eu tenho certeza disso é o um momento de fazer história com a camisa da Penha aqui na frente dessa torcida, que é um bagulho que vocês vão lembrar pro resto da vida, tenho certeza que é dia de fazer história aqui hoje, uhum. vocês têm os melhores treinadores, vocês têm os melhores teammates, tá ligado, vocês se dão muito bem dentro, fora de jogo, tá ligado, não tem nem o que falar, agora é só ir lá, foco, tá ligado, confiar nos teus companheiros, vocês sabem o que tem que ser feito, se precisar de qualquer coisa, fala, tá ligado, fala, não, não omite nada, não, não fica com o receio de falar ou de fazer alguma jogada, tá ligado? Então, se precisar de ajuda, pede ajuda. E é isso, vamos pra cima deles, trazer esse título aí que é nosso. Tá bom, né? Let's go! really strong né? No três golpes! Número um, loud de um lado, ping game do outro, faz barulho mais uma vez porque a poeira tá valendo. É o presencial, começar a vantagem é muito bom, muito bom porque desgasta muito o jogado Paul. Olha aqui, porque o vem chegando pela lateral, agora é para cima do Dinquedo, vai tentar uma jogada, intercepta! Não! Sensacional! Isso foi uma pintura! Porém, não tem abate por enquanto. Jink é vindo pra longe. Pode tá virar o dano ainda. Pode ter virado nada disso! É gol! Por... Explode da Com Consequência de abate de resgate é. na frente. É. agora um X1 ainda. Ué, é. é Um X1, olha o Cic, olha o Cic, olha o É olha o Cic! É ele! Ele é o RAI! É isso? Olá, é o RAI? É ele! que não podia acontecer. Isso né? pode ser de Certo, ele pegou em todo mundo. Volta ainda para mais Tentando para matar posse. Vai tentar chegar aí o Jinky. Ele pode mudar a história da batalha agora. Mas tem a eliminação do Losa. vai passar no suporte. Já perde o meu louco pro outro lado. E deu bom pro Dica ZL. Vai de Carioca pra tentar fazer o milagre dele, não vai dar pra entrar, já garante agora o ponto de aula. Corre de Em cima a pressão vai se dividindo, agora cada vez que vai focado pode se eliminar. O que cai, o Weiser em cima do Brace, ninguém para o robô, ninguém para o robô, ninguém! Ah... amigos, ah. Nexus exposto a Audi, abriu. Please like just make a decision together, like just don't watch When they wanna talk to something like should I say like if you die right? And you are Yeah Yeah, he's saying like We prepare atrons and now they don't I mean the atrons into lap is no problem. Why do you so afraid I don't know why? É porque eu desenviei anytime, zero time. Tá, ele chegou. depois até o Rick. Cara, 1 x 0 lá, onde eu palpitei 3 x 1 na PEN. Eu espero que seja 3 x 1 da PEN. Estou tô torcendo muito para isso, gosto muito dos jogadores. De ambos os times, mas confesso que alguns jogadores ainda bem conquistaram meu coração aquela entrevista ali do Izer. quero muito ver ele levantando a taça. Espero que o dinheiro consiga fazer um bom trabalho e levante o psicológico do time para esse convidado. Temos Laudi o de novo, lado a lado, frente a frente, meus amigos, tá Dive na bot lane. Aí, aí, aí, é isso que eles queriam, hein? Era isso que eles queriam, tá aí o foco total em cima do céu. Os pensaram que era o Brace, mas não era, pode rolar a eliminação. Agora o David pode cair, consegue o forcedor de desconto na mesma hora. enquanto o que vem Vamos chegando, o, o robô jogaram pra atrás vai cair tá, não tá, tem o tá. que fazer, e o tá, tá. Tá. Tá. o carioca, vai garantir o abate, mas o Brace tá estacando, vai cair. Tá. tempo ele consegue fazer o trabalho dele o ponto é será uhum. que dá e o Aizer chamou ele quer devolver tem o time que ele flash. quer devolver ele quer devolver nice. Boa, Cacá. Tentar agora o Carioca no contrapé, pouca vida da equipe da Laude, mas eles conseguem absorver. Vol, voltando pro Pen garante a pinga, eliminação em cima do Tim. E o Tim. Tem a... a tem agora pra cima do Wise, é um por um por enquanto. Roubou a linha de frente, acaba caindo também o Kaká. E a Laude quer finalizar, mas o Draven vai brilhando. O Trigo vai querer fazer o trabalho dele. Tem um pouquinho na jogada, garante o Draven, acaba sendo eliminado. E a Laude vem pra tentar... É GG. Vai, GG! So blue side, spot, you não. Know. She no flash already and they were like low HP. So if we play slow and wait one poke, me, my poke, we can't lose. So for me, we just calm oh, down patience. and have patience and like with, like I said, guys, we know we play better than them team fights, you know. So let's play, let's use this at least, you know. And early game, let's just think more and be more patient. Blue side, hello, match day. At least we can play into Kalista. Ah, gente, tem que esperar agora. Ah, Blue side. You guys want to try Blue side, right? Like, pelo menos um jogo. Um e yeah. yeah. yeah. yeah. And really believe you have a better, better patience than tá? bom. Você treina me dão agora contra lá. Eu Happy. Okay. Okay. And but I just wanna show like we are not like them. Just. I wanna okay. see you guys enjoying this moment. <laughs> like enjoying the, this moment. Eu não vejo que vocês gostam desse momento, quando vocês estão jogando, sabe? Então, vamos ter fun E vamos ganhar essa porra, Você tá? Vamos Coração agora nessa porra, embora, mano. 1, 2, 3, GO ver! Primeiro, muita fé. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Tipo, o que eles tinham de treinar, já treinaram, tá ligado? A gente tem que jogar tudo que eles sabem, mano. E dar um jeito do psicológico resetar, cara, que é o mais difícil, assim, quando você tá numa série 02 tá ligado? Você conseguir jogar até 100%. Então, vamos pro jogo até agora. 0 bem 2-Loud, então... Valendo! Tororo uhum. entra na travazinha do Kroker, ele gosta recupera a vida, consegue garantir o um flash agora, vai pra longe, uhum. vai, tenta aí, rapaz! É uma Força o Azedas! Force na jogada, perseguição ainda, pra cima no Carioca, os céus garante a eliminação, o Trico garante mais uma! No um bom momento, o contato aqui não é sendo bom. A equipe dá pra tentar evitar o máximo possível. e perder o carioca. Chegou agora o Aiza pra tentar se juntar. Ele vai esperando. Roubou. Linha de frente pra cima Prince. do Prince. Mas o Prince vai fazendo a diferença. Quem dá no robô enquanto que tem abate. O tempo tá liberado. Mas tá todo mundo em cima do Aiza. A sequência do Tinonza é muito bom. E aí, diga, diga, diga, diga. Tchau, Trigo. Não tem milagre, meu amigo. O dia hoje é verde. faz. Joel Last game for me, really hard to win. For me, my mistake, okay? Okay? Last game was my, my mistake. So. Of course we can be better some moments, but like I don't feel you guys should be really change okay. It. It's gonna be very hard to pass this time I know but Not sure you the bang now eh? okay let's go guys we need to go a gente acredita em cada um de vocês ainda, viu? A gente acredita! Como vocês puderam assistir, é, foi assim que terminou a nossa jornada nesse segundo split. É, é um momento bem difícil pra gente. Provavelmente o vídeo mais difícil de gravar da minha carreira. É o momento que eu tô agora mais difícil. Não sei nem como falar, nem o que falar. É... Foi um, um dia, um, uma situação que eu realmente não esperava, não consegui engolir até agora. O que me deixou muito chateado, muito mal, foi que a gente não entrou em jogo em nenhum momento. A gente não entrou é, pra série em nenhum momento. E isso foi muito frustrante, muito vergonhoso. A gente não conseguiu jogar o que vocês mereciam, a gente não conseguiu fazer o mínimo. E isso é o que mais me chateia. Eu tô muito decepcionado comigo mesmo, acho que eu poderia ter feito mais pelo meu time, por vocês. Eu queria agradecer mesmo todo mundo que tava lá, todo mundo que apoiou a gente, torceu até o último minuto. Essa memória eu sempre vou ter comigo. Então... Obrigado de novo. Foi um ano de muitos altos e baixos, o nosso e vocês nunca desistiram da gente. Então é isso, agradecer pelo pelo ano, pelo carinho que vocês tiveram com a gente, e pedir desculpa por a gente não ter conseguido recompensar vocês da forma que vocês mere, mereciam. I'm so sorry about uh, my performance on the final, because I was really grateful to watch all the supports and cheers from the fans. Foi muito ótimo. Então eu também queria mostrar uma boa performance e um bom resultado para os fãs. Eu vou tentar... mostrar coisas muito melhor e tudo para a próxima vez. Agradecer vocês pela festa, por todo o carinho que vocês tiveram com a gente o ano inteiro. E mesmo até depois que a gente perdeu, vocês ainda apoiaram a gente, é, parecia que quando a gente chegou lá e teve aquela festa toda era tudo um sonho, Tipo, era, foi o dia mais importante assim, da minha carreira e ver aquilo tudo virar um pesadelo foi muito difícil para mim, então eu queria agradecer a vocês e pedir desculpa.